Oi, chamas gêmeas. Oi, almas solares. Como vai supremecer toda a gente? Espero que me ouçam bem, que me consigam ver tudo bem. Namastê. Hoje é um grande vídeo. Quero fazer uma atualização do vídeo a App das Polaridades. Será que é sua chama gêmea ou não? E esse vídeo e eu fiquei muito surpreendido quando eu vi pela primeira vez oh, pá. <risos> assim, não o vídeo que eu fiz mas uh, a app, quando eu vi a app pela primeira vez eu por acaso, muitos pensamentos passaram pela minha, pela minha cabeça e <coughs> eu pensei que eu era um, Yang, ok? Energia Yang e a pés era Energia Ying e fomos a ver era virado ao contrário e descobrimos que a nossa polaridade era ao contrário. E eu uh, nasci Yin, okay, 67%, e a Petty nasceu Yang, 67%. E a gente se encaixa perfeitamente. E então eu entendi que chamas gêmeas têm que ser uh, sempre com polaridade oposta. Ou será? E eu... Uh, tive muitas revelações, downloads, uh, tive a pensar muito sobre isso, analisei e não sei o quê. Estudei com outras pessoas, uh, tive consultas privadas com muitas almas, uh, portuguesas e inglesas. E eu usei a app das polaridades também para ajudar uh, nas nossas experiências. Só que eu entendi que só ajuda 1% nas consultas ou na minha ajuda na minha busca para encontrar ou descobrir o que é que a pessoa está à procura como é que ela é por aí fora como é que ela é ok tá bem resulta mas não diz tudo aquilo é só um 1% logo e eu estou aqui para dizer para você que a app das polaridades está desatualizada não use novamente a app para ver se é a sua chama gêmea, se não é, não sei o quê. Isso aí é muito bom para saber se você... no passado, se você uh, era o oposto de uma alma e não sei o quê e tal. Agora, eu entendi outra coisa. Não é... e muitas almas vão gostar disso não é? Não é... importante a app das Polaridades para saber se é a sua chama gêmea ou não. E segundo mesmo que mostres que vocês sois opostos, já não é mais assim. Porque a app atualizou o programa e agora uh, eu tenho percentagens totalmente diferentes. E a PT também. E eu entendi que é por causa que eles adicionaram quatro planetas diferentes. Não, não é bem planetas, é mais... Não sei, coisas estranhas. Por exemplo, onde está o meu, uh, o meu Lilith? que é... não sei... a e percebe mais sobre isso. Um, não sei o que mais... tem quatro coisas estranhas que eles adicionaram. Não só a gente tem todos os planetas e o Sol e o Ascendente, mas também temos Lilith e outras coisas assim. Que, prontos, pode ser importante e tal, só que eles calcularam isso como porcentagem da polaridade. Logo, já não é mais... Um, não é mais objetivo. Mesmo que seja, está tudo estranho, não é? É muita informação. Fazia sentido no passado, agora já não faz. Então, 1% que isso ajudava na, nas nossas vidas para entender as pessoas, 1%, 2%, pronto. Agora não ajuda quase nada porque é muito complicado, é confuso. Gente, esqueçam isso, não vale a pena. A gente usa um programa muito mais poderoso, uh, que também não tem nada a ver com... Astrologia. Tenho só um bocadinho. É uma coisa totalmente diferente. E algumas pessoas já sabem, outras não. Só que eu não quero relatar essas coisas aqui neste canal. porque Porque vocês, não toda a gente, 90% de vocês, 95%, vocês gostam de me assistir da de, de maneira que eu sou e ponto final. Mas... Infelizmente, se existe almas que têm uh, más intenções e, bom, pegam na informação, pensam que sabem tudo e começam a um, um, liderar o povo para uma trajetória que não tem nada a ver com aquilo que eu envisionei. Com, desculpem as minhas palavras, que eu às vezes falo inglês e não sei o quê, e então saem umas palavras doidas. Não tem nada a ver com a, com a percepção que eu tive quando eu dei uma informação específica para vocês no passado. ok? Uh, foi só para vocês terem mais esclarecimento quando eu falei sobre a, a, a App das Polaridades, ou a Kundalini, ou o Eu Superior. Só que quase ninguém fala de Kundalini e Eu Superior porque é uma coisa muito aborrecida, ou as pessoas não, não entendem nada, é muito abstrato. Mas quando eu digo algo que é mais concreto, aí as pessoas já usam para... Um, manipular e tal, pronto. Eu fiz um vídeo sobre, chamas gêmeas é, e é, é desinformação, porque, infelizmente, não é? Tem, a gente desin se desinforma com uh, tantos canais de YouTube que existem, que pronto, é bom, está é? aí, está a dar trabalho para as pessoas, está tá a dar mais uh, mais jornadas excitantes para o povo, mas dá muita confusão, muita desinformação e coisas que às vezes os canais que estão a desinformar nem sequer sabem que estão a desinformar, eles pensam que estão a dizer algo certo. A maior parte dos casos é esse. Então eu prefiro não dizer o que é que a gente descobriu uh, hoje em dia e vamos guardar só para nós, mas a gente usa nas nossas consultas. Quer dizer que quando você uh, faz uma consulta connosco, consulta pessoal ou a leitura de ativação das chamas gêmeas que está na descrição em baixo a gente vai a fundo com, com esse programa que a gente usa e é muito poderoso e dá para saber uh, se você e a sua chama se conectam em condições se não, se você só quiser saber para si quem você é por aí fora então tem outras coisas, é uma consulta pessoal, é diferente mas pronto, eu só queria tirar para vocês aí uh, essa informação, a app das polaridades, não está mais atualizada. Não uso mais, não vale a pena. Você pode usar como você quiser, mas não vai ajudar nada. Só vai fazer com que você fique a pensar, a pensar, a pensar e... morreu. Então, eu... Um, vou continuar a deixar esses vídeos desatualizados e... e porque eu quero que as pessoas assistem os vídeos desatualizados e eu vou deixar um comentário lá afixado nesses vídeos para que vocês vejam este e param de uh, usar essa app. Você pode fazer como quer. É. Pode usar à vontade. Eu não sou o seu pai, né? <risos> não vou bater em você. Uh, mas eu uh, uh, só estou dando o alerta que eu não gosto mais dessa app. Você pode usar como quiser já não faz sentido, sabe? É uma coisa que pronto, vai andar para trás. Era espetacular e pá, eu até agora ainda uso, mas dentro da minha cabeça só. Eu não uso mais a app das Polaridades por ela mesmo. Eu só olho para a pessoa e tento me aperceber que tipo de pessoa é que é. Porque cada percentagem que nasce de, da AP das Polaridades é uma pessoa diferente, é uma personalidade totalmente diferente. Se duas pessoas nascerem com o signo Uh, virgem, por exemplo. Só que uma pessoa nasceu com 50%, 50 de polaridades, ok? Yin-Yang. E o outro nasceu com 75%. Há uma diferença enorme. Agora, como eles fizeram o update, fizeram uma atualização estúpida, uh, não dá para saber mais. Então vai, vai dar tudo virado ao contrário. E eu já tentei analisar que cálculos é que eles usam para conseguir uh, resultar em tais percentagens já fiz a soma de todos os planetas, já não sei o que, nunca consegui, só perdi tempo, não vale a pena. A Petya é a melhor pessoa para isso, uh, na realidade, porque ela, não para isso, não para coisas mentais, não, é para... Ela usa a sua intuição no máximo e sabe exatamente o que temos que fazer e tal. Agora, na relação eu faço algo que a Petya não faz, eu tenho uma energia enorme, a minha energia... É, é, é fora deste mundo e a gente, graças a isso, a gente, consegue, a gente consegue obter golos nesta vida que jamais a gente conseguiria se fosse com a energia da Pétia. Só que sem o guia e a intuição da Pétia, esquece-se. eu também, um, eu tenho os meus instintos e ela tem a sua intuição. Nós somos mesmo um com o outro ali. Pão. E pronto, gente. Um, eu se calhar fiz um vídeo enorme, nem sequer estou a ver, porque eu estou a filmar com uma câmera que não tem uh, o tempo de filmagem e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entram dentro do, do grupo do Telegram e o canal do Telegram para receber notificações de cada vídeo, para falar com a comunidade de chamas gêmeas no grupo e também visite-nos na descrição em baixo para a leitura de chamas gêmeas, se você quiser algo mais pessoal, ok?